Salve, bem-vindos aí a mais um vídeo, eu sei que você assistiu outro, a gente ainda tá com a mesma roupa do vídeo anterior Mas a gente vai assistir um outro vídeo pra... mano, vamos, vamos ver, dessa vez não vai ser react Ai, caramba, vai bloquear a tela Eu, eu... recebi um tente não rir Isso é um vídeo um pouco diferente, tente não rir Vamos ver, né, se essa parada aqui é... Você riu do bagulho quadrado não vai rir Não, não. mas vamos lá, né Tá com som não, né? Fizendo no um bagulho de novo aqui. Algo assim que vai trazer assim, muita solução para você. e está querendo perder barriga. Tem muita gente querendo saber alguma coisa diferente para fazer para perder a barriga localizada, para perder a gordura, para perder da toda dica. a gordura do corpo. Então você vai ficar sem nada, você vai secar. Você vai realmente secar, sem precisar passar fome, você pode comer tudo que você quiser. Eu quero ensinar pra vocês o Detrox. <risos> Detrox tá vindo assim, vindo assim... Uma coisa, Parece uma coisa meu Trox de, de cabelo. É, é um, um reflexionário, <risos> uma descoberta boa e ter uma receita caseira de coisas que realmente você tem em casa, tá, gente? Vou ensinar vocês aqui como preparar um Detrox em casa para você secar toda a gordura da sua barriga, sem precisar de passar fome, tá? Vocês vão precisar de vinagre, Vou precisar de 10 fora ou não, aqui já tem cinco cortados aqui dentro. Vai precisar de um aparelho de liquidificador, tá? Aí você cortam tudo de cortado porque vai triturar. Né? Joga o, o bolo tudo direitinho, negociado. Se não precisar de dois dentes de alho, aí você cortam bem pequenininho, tá? Pra ajudar, senão vai estragar o, o liquidificador de vocês, tá? É um detróxido caseiro, gente, pra perder toda a gordura, uhum. queimar toda a gordura. Vai colocar, vai colocar vinagre no tá? Sem precisar de muito esforço. sem tá precisar de muito esforço. Vamos precisar também de um limão. Aí né? eu vou colocar o limão aqui, sem falar dele. vai calma. cortar esses de um dedos. Porque o limão, por ele ser azedo, é Entendeu? Ele azeda toda a gordura. Tá? É O limão inteiro, tá, gente? Ele azeda, Ele azeda a comida, gordura. Ela não tem mais força, ela não, ela não consegue é, sobressair. Aí ela acaba saindo, vai sair sai em tubo, vai tirando tudo, tá? Aí, assim, com um fraco disso já começa a obter resultado, tá? Dez folhas de algodão, ó, cebola também, se não precisar eu vou botar só um pedacinho da cebola, tá? Não esquece os ingredientes, 10 folhas de gordo, um limão, dois leis cebola, e vinagre tá, como eu disse, o limão tem que sem inteiro. Fora uma coisa que eu percebi ali que na, na no, no armário também dela, ali ela deve tá juntando sujeira. A parte boa é que ela usa delícia, a delícia é uma bela manteiga, viu? Eu adoro delícia porque a, a, a cebola ela faz um <risos> carinho e umas gotinhas de vinagre tá, só as gotinhas só, gotinha. Detrox caseiro. Gente, eu fiz, meu Deus, vocês sabem? Adorei fazer. Você vai explodir então, se ela não tá encaixar, né? Eu tô perdendo mesmo. Toda a cultura tá indo embora. Aí vocês vão pegar meu piscador e não tem campo Vocês vão bater tudo junto. Não tá pra lá. Não tá, não tá, não tá, não. tá encaixado. Ali. Tá fora. Bate o getrox, direitinho. Mas vai ser folgando essa mulher, né? Ai, meu Deus! Por que, tem que eu não tenho falta que ele rodar? Me dá ali. Na falta dele, eu vou. aqui, vai, Você sabe quem é essa mulher, né? Você sabe quem é ela, né? Oh, eu acho que no começo eu pensei que ela tava zoando. <risos> mas eu acho que era assim mesmo <risos> Eu acho que é doida, velho. Vocês hum. vão bater, gente, já tá dando um sumo, tá? Até que vocês pegam um pão de prato também. Faz aquela moda velha, antiga, né? Vendo, ó. As folhas, bota no pão de prato. Sem fazer o sumo. Eu já vou mostrar pra vocês, já fica com o copo preparado. Tá? Esses detróxios é ótimo gente. Ó, pega o martelo. Aí vai ter um sumo bom, né? O pão de prata está lindo, tá? Guarda pra mim esse martelo aqui. Ó, gente, olha aqui, ó. Olha o sumo do, do, do detróxios, ó. Olha só, pra queimar toda a, a, a gordura localizada, tá? Ó, olha aí pra vocês aqui. Tira esse martelo daqui, por favor. Olha o, que Nossa, aqui, o bagulho ó. tá uma pra mim. crosta verde. Vocês empiaram no marinho já que já tá queimado esse trem. Tô chamada! Pinho, ó. Mostra o negócio pra mim, ó. Nossa, parece que tá surto. Olha a troca, gente, ó. Caiu a flor. Tá vendo? Botar só mais um pouquinho de nada. Tá, ajudando. Aí agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Sabem como isso aqui é bom. Então eu quero provar pra vocês que isso aqui é bom. Mas realmente é o melhor detrox que você já viu ah, na sua vida. E não tem muito, é pouco. Agora é tomar. Ela nunca bebeu. É, tô achando que ela ela tá nunca desoído. bebeu. Nossa, olha o tamanho desse dentes de alho que tem ali. Ela não. Delícia! Ó, eu vomitar. É muito bom, tá? Aí vocês vão fazendo isso assim. Vocês tiram um dia da semana, tá? aí vocês fazem. Tipo, eu acho que na meada da semana é bom cada lua. Entende? É muito bom cada lua. Aí vocês tomam, é bom ah, tomar tá de um nada de volta. vez. Ah, ela hum? ah, tá engolindo o vômito de volta. Mas vocês podem intercalar, entendeu? Não é ruim, gente. Não é. É muito bom! Só perde a voz. Nossa, ela vai tomar de novo. <risos> tá me dando ânsia. Olha o zóio, parece, parece eu quando voltei da não. praia. Ah! Então, faça Madonna. essa receita, não tem segredo nenhum. Você não quer ficar toda detonada, com o corpo saradinho, quer matar não. essas gorduras, secar tudo? Então pega, faz, toma. E não vem não que você já colocou coisa pior na boca que eu <risos> sei. Ai, tá? ai, ai. Não tem segredo não. Você vai tirar isso de mim. Bom, tipo assim, ó, uma coisa que eu entendi é que a gente, assim, não é tudo que você vê em tutorial na internet, você vai, pega e faz, mano. Ali ela tava fazendo uma brincadeira, tipo, aleatório, lógico pior é que tem pessoas que ainda pega e faz ainda, tá ligado? Loucona, mano, loucona, faz isso daí pra, pra ver se é verdade, né? E ela nunca bebeu, foi a vez que ela bebeu, pela cara dela. Foi o que eu tô falando, aquilo ali ela fez de uma, de uma zoeira. Tipo, mano, sei lá. Um... até sei de vômito, vê ia babando. Eu tenho coragem, não. Eu não quis nem... O próximo era a limpeza Bo, de pele. Boldo claro. já é horrível. Você tomando ele puro com água, feito chá, esses bagulho que é pôr Então, estômago. mas não tem muita lógica, porque o, o, o vinagre, mano, em si, já é um ah. bagulho que... Corrói. É, entendeu? Vinagre Se corrói, mano. Muito... <risos> vinagre, mas a queimação. Imagine o boldo. Que é pra fazer tratamento no estômago. Olha, eu não... Eu não... E ela meteu coisa só horrível, amargo. Que é o boldo. E o a cebola O alho Cebola, cebola demais amarga. E o alho também. Então, só ingredientes tops. Ah, é, sai fora. Detrox. Bom, se você já fez um Detrox, com... mano, comenta Não, aqui gente. embaixo. Deixa o like, compartilha. Espero que você esteja gostando dos React beleza? É isso aí, mano. Acho que vou ficando por aqui. Valeu. Fui. <risos> Tchau. Tchau.